Dura. <risos> uma semana dura, porque ao mesmo tempo que parece que está tudo certo, que de fato vamos construir um acordo global, aí algumas coisas começam a desandar. E uma importante questão é que há uma presença muito forte do movimento sindical, de ONGs, do mundo inteiro, e essa presença ela tem significado, e para nós no Brasil significou muito, a presença de muitas organizações no debate, no processo da vinda a Copenhague e que influenciou, com certeza, na posição do governo brasileiro e influenciou no sentido positivo. Então, é, essa semana que é uma semana rica, é, de muitos debates também no Fórum de Clima, no espaço sindical, que garante um fortalecimento maior e uma articulação maior da sociedade civil. Mas creio que em relação à negociação das partes dos governos, uh, o cenário não é tão tranquilo e diria que o mundo perde uma oportunidade importante de dar um passo significativo para que a gente possa pensar que o planeta pode ser um planeta de todos no futuro. Primeiro, tem uma coisa que eu acho muito ruim, é o fato de tirar a sociedade civil do espaço de negociação. Eu registro isso como algo muito negativo. Segundo, uh, eu não sei se está perdida, mas tenho absoluta certeza que ela não produzirá o que nós gostaríamos que produzisse. Um acordo global avançado, robusto, significativo, para que todos saíssem daqui com responsabilidades nacionais de implementação de ações concretas para garantir com que ah, o aquecimento global não siga sendo muito grande e que possamos mudar a rota do desenvolvimento sustentável no mundo.